Bom dia meus queridos, tudo bom? Hoje eu vim tirar uma dúvida de vocês Que é Posso plantar cacto diretamente na areia? Pode Inclusive eu faço muito isso E dá super certo na reprodução dos meus cactos Principalmente esse aqui Orelha, orelha de Mickey, né? Orelha de Mickey O que, que eu faço? Primeiro, eu coloco num pote Que não tem buraco no fundo, né gente? Porque é areia e o cacto não tem raiz não corre muito risco de apodrecer se você tiver só aqueles potinhos é, aquelas os vasinhos que tem buraquinho no fundo coloca um papel ou um paninho no fundo e coloca areia tá bom para a areia não escorrer quando ela ficar muito seca aqui eu tenho várias mudas do meu cacto né estou trocando de terra é, o que eu recomendo toda vez que eu tiro um broto novo eu não coloco na terra de vez em quando eu coloco na terra, e quando eu coloco na terra é porque não tem areia. Na maioria das vezes eu coloco em areia. Por quê? Ou então uma terra que tem bastante areia. Por que eu faço isso? Porque o risco dele perder e apodrecer é menor. Tá bom? É muito menor. Eu praticamente não perco nenhum, nenhuma muda de cacto quando eu replanto, porque eu faço isso, a areia seca muito rápido. E pra quem não, pensa que não cresce raiz A raiz dele fica muito, muito, muito grande Tá bom? Então pode confiar que esse método dá certo Então a gente vai daquele... Eu tô com uma mão só aqui, gente Então me perdoa Eu vou tentar demonstrar o mais fácil possível Já enchi meu potinho de areia que ó, tá vendo? Não tem buraquinho no fundo Tá? É... A gente vai pegar o broto Eu já tirei um brotinho aqui, ó para demonstrar pra vocês Eu vou tentar tirar com uma mão Um... Vai ser um pouco difícil, mas eu vou tentar. ela tá vendo isso daqui? Isso aqui é um cacto inteiro. Aí eu vou, eu vou. Vou com a mão. Deus me ajude. Aqui, ó. Isso aqui é um cacto. Que tá com broto, tá vendo? Cada parte dessa aqui é um broto, ó. Isso é um broto. Isso é um broto. Isso é um broto. Isso aqui também é um broto, só que tá essa parte. Tá, tá vendo? Pasta tá maior. Que tá com raiz, que, que eu vou fazer. Eu vou tirar desse daqui esse daqui, esse pequenininho que, que a gente faz, é aquele jeito que eu ensinei pra vocês: ou vocês fazem pro lado assim, e vai fazendo, ou, e vai rodando. Você gira, gira, gira, e ele sai. Tá vendo que ele saiu aqui. Eu tenho uma muda, uma muda com três mudinhas, né? Mas essas aqui, como é que fica o dedo, gente. E vocês tem que tomar cuidado Isso dá alergia eu, eu sou alérgica Quando eu passo isso no corpo, isso coça Então, se der pra investir numa luva Pra mexer com esses cactos Ou pegar com papel, é ótimo, tá? Peguei Mudinha saiu assim Peguei a mudinha O que, que eu vou fazer? Vou colocar diretamente na terra Ó E afundar E é isso É bem fácil, né? Coloca aqui Afunda na terra Tá? Molhar Molhar uma vez por semana E não molhar a, o, o cacto Tá? É só a terra Uma vez por semana, tá bom? Não molha Por quê? Porque cacto quando recebe Muita água, que choveu porque meu, Meus cactos que eu não tenho Eles dão fundo, tá vendo? Eles crescem bastante Mas quando aqui, ó, dá fundo, Esse fundo aqui, ó Tá. E quando eles ficam tomando muita chuva, muita chuva, muita chuva Pega fungo Então, inclusive, nessa época eu tive que tirar eles do, do, do lugar Porque começou a pegar fungo Aí, ó Muda, colocou Esse aqui eu já tinha tirado E coloca aqui E afunda e deixa Tá? Até quando? Quando? Até criar raiz Quando criar raiz, troca de ambiente Aí o substrato vai ser diferente, tá? Porque eu falo que é diferente Os meus cactos, no caso, como ficam no tempo Eu tenho um substrato para as estações Por exemplo, quando estava chovendo muito Meu cacto era praticamente areia e um pouquinho de urma de minhoca Para ficar badinho e bonitinho, sabe? Então... Tinha mais areia do que, do que terra, propriamente dito. E o, que é, o certo de um cacto tem mais areia do que é, terra, tá bom? Foi rapidinho, só pra mostrar pra vocês que dá sim pra plantar na areia, tá? Aqui, Aí vai tirar a muda daquele jeitinho que eu mostrei. E vai plantar. É rápido. Super rápido. Cacto pega raiz muito fácil. Tá bom? Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Que a semana de vocês seja maravilhosa. E... Se gostou do vídeo, ajuda o canal. Dá um curtir. Se inscreve se você não é inscrito. E muito obrigada. Tchau, gente. Agora eu vou tentar tirar isso da mão e plantar esses bebezinhos beijos, até a próxima